Tu viu que a gente tá ficando tão importante que agora tem até libras. Tá vendo, rapaz? É... Bate aqui, libras. Beleza! É BC em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal! Beleza? E tem mais medalha para o Brasil, hein? A tempestade brasileira chegou tão pesada lá no Japão que a organização teve que adiantar em um dia a final do surf. Você viu que chegou até chover durante a competição? É, na verdade foi por causa de um tufão que está chegando lá, né? Mas fica mais legal a gente falar que foi a tempestade brasileira, né? Melhor para os brasileiros que puderam voar nas ondas japonesas. Olha esse aéreo do Ítalo. E teve esse aéreo do Medina também, mas os juízes acharam que o do Japa foi melhor, né? Paciência. O próprio Medina fez esse post no Instagram pedindo desculpas por não ter conseguido a medalha para o Brasil. Tudo bem, Medina, a gente que agradece pela sua participação, representou muito bem o Brasil, viu? E o que falar do Ítalo, rapaz? O nosso primeiro ouro do time Brasil, melhor, o primeiro ouro na história do surf nas Olimpíadas. O cara deu show até no pódio, olha aí. Depois ele gravou um vídeo para agradecer a torcida brasileira e, claro, Mostrar mais uma vez a medalha dourada, né? Esse vídeo tá valendo pra galera, pô, realmente. Muito obrigado de coração, pô, é nossa. Tá aqui ela, calma aí, aqui ó. Tá aqui, pai. Tá aqui, pai. É nossa, é nossa, papai. E ainda teve uma excelente surpresa com o bronze conquistado por Fernando Chefe nos 200 metros livres na natação. E vale registrar que esse já é o melhor início da história da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. E vamos ficar ligados que nessa madrugada de terça para quarta tem seleção brasileira de futebol, tênis, judô e muito mais Brasil nas Olimpíadas. Lembra de seguir a gente aqui, ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio e para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!